Oi, minhas amigas, o treino de hoje eu vou trabalhar braços e ombros. Olá, minhas guerreiras, hoje minha mãe vai trabalhar braços e ombros. Ela está utilizando a garrafa PET de 2 litros, estão cheias de água, e ela vai fazer primeiro o exercício de bíceps, onde contrai o abdômen, estufa o peitoral, isso. E agora faz o um movimento com o braço, isso aí, estica o braço todo, isso aí, vai... Mantém Isso Vai fazer o máximo que conseguir Cinco. Isso Contando Seis Isso Sete Quando não aguentar, pega outra branquinha Oito. Vai lá Isso Nove Isso Dez Vamos embora Mais devagar, estica o braço todo Estica o braço todo Mais devagar Isso Três. Isso 14. Isso 15 Isso 16 Isso 17 Isso 18 19 Vambora 20 Isso 21 Vambora 22 Isso 23 Isso 24 Isso, tenta passar de 25. Pega, pega a outra, deixa do lado, do corpo, do lado, mais pro lado de lá, isso, isso, pega a pequenininha, isso, e agora faz com a pequenininha, vai, continua fazendo esse movimento aqui, uhum. um, isso, dois, isso, três, estica mais três. o braço, quatro, devagar, peraí, isso, e por isso que eu peço para botar a frente do corpo Como eu ensinei é, A frente do corpo Tem razão Vai 1 um, 2 um, Isso 3 Vamos embora 4 Isso Força 5 Isso 6 Isso 7 Vamos embora 8 Isso 9 Continua 10 Isso Vamos embora 11 12, o máximo 5, Isso 13 14 Isso 15 Vamos embora 16 17 18 19 Direto 20 21 Isso 22 Continua 8, 23 24 Isso 25 26 Continua. 27 8, 29, 30. Isso, continuo. 31, 32, 33, 34. Sem correr, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, Isso. 45, 46, 47, 48, Isso. 49, 50, Isso. 51, 52, 53, 54, Isso. 55, 56, Isso. 57, 58, 59, 60, Isso. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Agora de lado. Abre, ah, vai, máximo que conseguir. Vai. Vai. Abre. Eu vou só tirar ela. Daqui. É, põe na frente como eu falei é, no início, que aí na frente consegue é fazer o exercício certinho. Vai. Tem que sempre posicionar a frente do corpo. Vai. Vai. Abre. Lateralmente devagar. Vai. Um. um Dois. dois três Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. pra frente. Dezessete, dezoito. Levanta mais esse braço daqui. Isso. 20, Olha para frente. 21. Isso. 22. 23. Levanta mais esse braço. 24. Isso. 25. 26. 27. 28. Isso. 29. Levanta mais esse braço. 30. Isso. 31. Isso. 32. Isso. 33. 34, 35. Pronto, descansa, põe a frente. Isso, sempre lembrando de colocar o peso à frente do corpo para não atrapalhar na hora de fazer os outros exercícios. Está sentindo bem os braços? Porra. Está sentindo bem os ombros? Também está, chega a estar Isso, é isso que nós queremos, trabalhar bem essa região dos braços. Isso, trabalhar o ombro, utilizando a garrafa PET mais pesada de 2 litros e automaticamente ela faz um drop. Drop é quando você é. sai de uma garrafa mais pesada para poder trabalhar com a outra mais leve. Pega a garrafa verde, isso, e vai fazer agora com a garrafa verde o máximo. Vamos embora. Vai. 1, um, contando. Isso, deixa um pouco mais a perna, o pé embaixo. Isso, vai. Vamos lá, não para de fazer não. Três. Isso, Quatro. estica o braço aqui embaixo e devagar. Sim. Faz devagar, controlado. Isso, vamos embora. Sete. Isso. Oito. Vamos embora, isso aí. Nove. Isso. Dez. Vamos embora, continua. Onze. Desce o braço. Isso. Estufa o peitoral. Contrai o abdômen. 13. Isso. Vambora. 14. Força. Isso. 15. Isso. Vambora. 16. Isso. Vambora. 17. Isso. 18. Isso. 19. Vambora. Passa. 20. Vambora. 21. Isso. 22. Isso. Não abre. Lateral. Abre. Lateral. Pega peso. Não descansa. Não abre. Lateral. Vamos embora. Isso. Lateral. 1. Um. Isso. 2. Isso. 3. Isso. 4. Isso. 5. Força. 6. Isso. 7. Isso. 8. Vamos embora. 9. Tenta mais uma. Tenta mais uma. 10. Já mais uma, vai! 11! Vambora com força, com raiva! 11, mais uma, mais é uma! 3, isso! É isso. É. Pega o levinho, pega o levinho, <risos> pega o levinho, continua! Vai! Isso! 2, um, 3, isso! 4, 5, 6, isso! 7, vambora! 8, vambora! 9, 10, larga! Relaxa, dez, dez. É isso aí, tá queimando! Isso aí, ainda ah, falta, Ainda não tem nem muito tempo. Isso, tem que sentir bem. Ah, tá, ó, como tá aqui. É isso oh, aí, ó. Ir? É, oh, olha oh, isso. Tá duro. É isso aí, vamos embora oh. Tá, para, pega a garrafa. Pera aí, dois minutinhos. Dois minutinhos, não, ah, dois minutos é muito tempo. Pega ah, a garrafa é, verde, é. a verde e o movimento, o movimento do braço, vai. Vai. Movimento do braço. Um, isso, Dois. desce tudo, Dez. três, embora, quatro. quatro, cinco, isso, seis, isso, Dois. sete, isso, oito. Treino pesado, é treino pesado, Dois. isso, estica o braço, estica o braço, isso, Onze. isso, estica o braço. Doze. Isso. Ah, não vai. Vai, agora de lado. Pega pega e o daí, pequeno. Vai. Pega o pequeno. Abre. Lateral, vai. lateral, lateral. lateral. Vamos embora. Um. um. Trava em cima. Dois. Trava em cima. Isso. Desce Dois. mais Um braço e deixa o outro certinho. Vai. Isso. Abaixa esse braço. Isso. Fica. Desce agora. Vamos Parou. Desce. Subiu. Parou. Desce. Subiu. Parou. Desce. Subiu, parou, desce, subiu, parou, desce, subiu, parou, desce. Agora para finalizar vai subir e vai travar, vamos lá, subiu, parou, fica, fica, isso, levanta mais esse braço daqui, isso, segura, fica, segura, levanta a cabeça, chora, rasga, vamos lá, isso aí, aí. a gente tem que aí. ver, aí. como é que foi? Aí... Hoje foi pesado. Hoje foi pesado. Esse treinamento foi um treinamento para pegar braço, resistência, força, é, trabalhou. É isso aí. Trabalhou bastante o braço. Isso daí todo dia, você fazendo um tipo de atividade física, intervalando, ajudando na alimentação, vai ter resultado. Agradeço a todas vocês, minhas guerreiras, que assistiram a mais esse treinamento. Eu peço que vocês compartilhem. Leve esse treinamento para suas mães, suas avós, suas bisas, a todo mundo, para provar que idade não é problema. Não é verdade, mãe? Sim. Idade ah, não é problema. Isso aí. Então, manda um beijão para todo mundo. Dá um beijo para todas. E tchau.